É, é, bom, vamos lá, vamos lá, articulação interpessoal independente dissociativa. Que nome enorme! O que, que é isso? O ser humano ele não acostumou muito com a ideia. O ser humano é habituado aqui nesse planetinha. Não se acostuma muito com a ideia de ser independente. De criar as coisas na sua, no seu universo pessoal. Por que ele não se acostumou? Porque foi criada a ilusão da não comodidade da independência. A não confiança em alianças comuns favoráveis para a independência. Então, se estabeleceu algumas dependências dissociativas que foram institucionalizadas através dos tempos. Mas isso vocês que estudam aqui já estão carecas de saber. A questão é a, as criações e a criação interpessoal. Vocês se ambientam constantemente e estão constantemente analisando padrões interligando esferas de interpretações, gerando e criando visões. A forma e o formato que vocês formatam e interpretam os códigos de programações em seu próprio psiquismo, eles sempre interligam. Padrões pessoais por meio da sua persona e personalidade. O que isso quer dizer? Eu ou Zé, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está sempre tendo imersões e percepções em contextos e realidades propostas. E com isso interpretando a sua maneira, do teu jeito, o que você recebe como real, formatando a sua própria realidade. Então quando você cria algo real para você, que compõe sua realidade, a independência dessas interligações pessoais e... O quanto você confia nas histórias e nas referências que fazem parte da sua vida, o quanto você confia nisso, tudo isso é, é como um fundamento. É um fundamento que você usa para se fundamentar, para criar de maneira interpessoal criar um novo, interligando todas as informações. Todas as formações que você recebeu, correspondendo todas as condições que você recebeu. E com isso você se torna um ser condicionado. Então a independência condicionada a fatores dissociativos gera uma, a problematização da criação. E uma interpretação, uma ideia, uma visão... Um contraponto, um posicionamento é uma criação interpessoal. E a problematização da independência gera um comportamento de criações privadas e dependentes, tendo uma ideia de independência dissociativa, tendo uma meta inalcançável, um padrão de comportamento impraticável. E para que serve descobrir tudo isso? Serve para que vocês façam um exercício da liberdade da criação. Da liberdade de criar o diferente. Da liberdade de criar uma nova interpretação, de formatar uma nova realidade. E ter a liberdade de não usar certos ingredientes, certos elementos que vêm... Na tua mente, no teu cenário mental e simplesmente usar ingredientes que você gosta do seu meio e da tua realidade, da sua forma e da sua formalidade. Não significa que você estará desrespeitando as formas e os métodos que você assimilou e recebeu de seres que você delegou a sua agência delegou a sua escolha, mas significa que você está honrando a sua humanidade em criar um universo pessoal compatível. A criação interpessoal independente e dissociativa é quando você é independente mas é claramente dependentes de vários critérios que ao invés de ser Uh, serenos, equilibrados, para você transitar entre eles com uma interpessoalidade, você se torna um ser impessoal, um ser separado, um ser sozinho. E tudo esse medo constante faz com que você molde a sua criação e o seu universo a um padrão que é diferente. Do que você considera ideal, diferente do que você considera adequado, e é diferente do que você almeja para ser a sua felicidade. Então fica a dica para vocês exercitarem a saírem da caixinha e ter independência de associar qualquer padrão ou dissociar qualquer padrão para uma criação independente interpessoal e livre. É o tema de hoje, é liberdade, a desenvolver a liberdade, maturar a liberdade, para que com isso o seu espírito criativo tenha uma essência compatível com seus gostos e as suas maneiras. Bom, fica a dica. Paz.